Isamara. Isamara, boa tarde. Boa tarde. Você é que faz o acarajé aqui para a festa de Enajá? Hoje está sendo a primeira vez, né? Mas está sendo um prazer estar aqui. Né? Como é que tu aprendeu a fazer acarajé? carajé? Oh, Oi, é uma nova história. Primeiro, porque eu não sou baiana, sou é, é carioca. O baiano aqui é o meu esposo. E assim, o acarajé ele que eu já trabalhava com culinária, né, com comida, e aí ele pediu pra eu fazer, eu eu nunca fiz. E assim, levei muita surra né? Aprendi na marra, mas tá aí. Hoje o Acarajé, graças a Deus, né, o pessoal tem aprovado bastante, né? É um e um principalmente sucesso. ele, né? Ele foi o primeiro né que eu provou. Eu tô fã do um dela. <risos> e você Bem... é seguidor do Candomblé também? Não, não sou, não sou não. Sou, sou evangélica. Você é evangélica? É. Bom, parabéns a esse sincretismo, é, é. hein? É legal isso, né? Religiões trabalhando juntos. Pois é, mas né? eu, eu, eu, eu assim, eu admiro e respeito, né? Por isso mesmo estou aqui, pelo convite do nosso amigo Ander. E não, não vejo assim nada demais. Eu estou fazendo aqui o meu trabalho e é isso aí. Né? Respeito, estamos nós aí. O bem acima de tudo. Com isso. certeza, com certeza, bem acima de tudo. Parabéns, hein? Obrigado. ¿Y aquí...